Oi, pessoal, tudo bem? Eu coloquei aqui cinco superfícies s e o que vamos fazer nessa aula é estimar o valor da integral de linha f vezes dr, onde f é o campo vetorial que está em rosa em cada uma dessas superfícies. Claro, eles estão em sentidos diferentes. E Outra coisa a se considerar é que eu desenhei apenas a parte do campo vetorial que está dentro da superfície. Ou seja, eu também poderia desenhar o campo vetorial que está fora da superfície, mas eu quis focar somente nessa parte. E nós vamos ver que a trajetória desse campo vetorial é importante para determinar essa integral de linha. O sentido que importa para a gente é o anti-horário, o que significa que vamos percorrer a superfície assim, depois para a esquerda e depois voltamos ao mesmo ponto. E essa vai ser a orientação de todas as superfícies, a anti-horária. E eu posso até colocar nessa figura aqui também. E vamos analisar como o valor de f vezes dr sobre o contorno da superfície muda de exemplo para para exemplo, a única diferença dessas superfícies é o que o campo vetorial F está fazendo. Aqui elas são iguais. E, inicialmente, vamos pensar nessa superfície. O que está acontecendo? Nessa parte aqui, o campo vetorial está indo no mesmo sentido que a nossa linha que o nosso contorno. E por causa disso, nós vamos obter um valor de f positivo. Agora, aqui vai para cima, que significa que o f não assume nenhum valor, é zero. Ou seja, essa multiplicação vai ser zero, e podemos colocar ele aqui. Agora, quando estamos nessa parte do contorno, o campo vetorial está indo na trajetória oposta. Ou seja, o campo vetorial está indo nesse sentido e a trajetória para a esquerda. E por causa disso, o f vezes dr vai ser negativo. O que eu estou querendo dizer é que aqui em cima, nessa linha, nós vamos obter valores negativos. E com isso, esse comprimento vai se anular com esse aqui. Ou seja, quando você somar esse valor positivo com esse negativo, a resposta vai ser zero. E quando você vai para baixo, de novo, o campo vetorial é perpendicular à trajetória e com isso nós vamos ter zero. E com base nesse pensamento, a integral de linha de f vezes dr vai ser igual a zero. Isso porque se eu somar todas essas partes, o resultado vai ser igual a zero. Então, nesse caso, a integral de linha de f vezes dr é igual a zero. Agora, vamos pensar nessa situação. O que acontece? Se a trajetória é anti-horária, então vamos percorrer assim, e note que o campo vetorial está no mesmo sentido, o que significa que nós vamos ter valores positivos. Aqui, como estamos indo para cima, perpendicular à trajetória, vamos ter zero. Mas note que aqui o sentido do campo vetorial mudou, está no mesmo da trajetória, o que significa que também vai ser positivo. E quando descemos, não vamos somar nada, porque o campo vetorial é perpendicular à trajetória. Então, nesse caso, também é zero. E note que agora esses dois comprimentos não se anulam. E o que acontece com isso? Simples. Isso significa que a integral de linha vai ter um valor Positivo. A diferença entre essas duas figuras é que, nessa parte de cima, o campo vetorial está indo no mesmo sentido da trajetória, já aqui está indo no sentido contrário. Houve uma rotação desse campo vetorial que mudou o sentido dele. É como se você tivesse algo aqui que meio que cria um fluido nesse campo vetorial, mudando o sentido dele. Ou seja, tem algo que faz esse campo vetorial ficar girando e aqui não. E essa figura? O campo vetorial está indo no mesmo sentido da trajetória e, por causa disso, vamos obter valores positivos nessa parte. E note que a trajetória é essa aqui. E o campo vetorial agora parece ir no mesmo sentido e por causa disso aqui vamos obter valores positivos nessa parte o mesmo pensamento a trajetória é essa e o campo vetorial está indo no mesmo sentido o que significa que também vamos obter valores positivos aqui a trajetória é essa e note que o o campo vetorial está indo no mesmo sentido, o que significa que também vamos obter valores positivos. E se todos os valores são positivos, significa que a integral de f vezes dr é ainda mais positiva. E Observe que esse campo vetorial meio que está girando. Isso faz com que a integral de linha seja muito positiva. Claro, lembre-se que tem um campo vetorial fora da superfície também, mas nós só estamos focando dentro da superfície. Agora, vamos analisar essa situação. O campo vetorial, nesse caso, está no mesmo sentido da trajetória, e por causa disso, nessa parte, nós vamos obter valores positivos. Aqui, o campo vetorial é perpendicular à nossa trajetória, como vimos no primeiro caso, e isso significa que não vamos adicionar nada à nossa integral de linha, portanto, é zero. Já aqui, nessa parte, o campo vetorial é contrário à trajetória, e por causa disso, obtemos valor negativos e tem um pedaço aqui bem pequeno do campo vetorial que está indo na mesma direção da trajetória O que significa que tem uma parte aqui que é positiva? Agora, quando vamos para baixo, isso não acrescenta nada, porque o campo vetorial é perpendicular à trajetória. E a diferença entre essa figura e essa é que nessa parte aqui, o campo vetorial foi ficando positivo. E comparando com essas duas, significa que essa integral de linha vai ser menos positiva que essa aqui, mas um pouco mais positiva que essa. E isso acontece porque nós nós temos uma pequena rotação no nosso campo vetorial bem aqui. Tem alguma coisa nessa parte que está fazendo o campo vetorial girar, mudar o seu sentido. Portanto, nesse caso, essa integral de linha vai ser, digamos, menos positiva. Agora, vamos analisar essa última situação. Nesse campo vetorial, meio que existe uma rotação acontecendo aqui. É como se você colocasse algo aqui que faz o campo vetorial girar e a mesma coisa acontece nessa parte. Alguma coisa está fazendo o campo vetorial rotacionar. E se você somar essas duas coisas, o resultado vai ser zero, o que significa que a integral de linha vai ser zero. E isso faz muito sentido, porque se você percorrer todo o contorno, vai ser a mesma coisa que aconteceu aqui. A soma vai ser zero. Ou seja, se você calcular a integral de linha, você vai ver que, nessa parte, o campo vetorial está indo no mesmo sentido da trajetória, o que significa que aqui vai ser positivo, já que a trajetória e o campo vetorial são perpendiculares, o que significa que vamos obter uma soma zero. Aqui, o campo vetorial e o sentido da trajetória são diferentes. Por causa disso, essa parte negativa. E por fim, aqui vai ser zero. E se somarmos tudo, esse comprimento vai se anular com esse aqui. Portanto, nessa situação, a integral de linha também vai ser zero. Agora, note que aqui nós tivemos uma rotação positiva e isso gerou uma integral positiva. Aqui nós tivemos uma rotação maior e isso gerou uma integral mais positiva ainda. Isso nos diz que quanto maior a rotação, maior vai ser o valor da integral de linha. e Isso nos diz, intuitivamente, que a integral de linha depende da rotação. Ou seja, a integral dessa curva C, desse contorno de f vezes dr, que está indo nesse sentido, e nós vamos falar mais a respeito de sentido nas próximas aulas, pode ser igual à integral dupla dessa superfície S e que dependa da rotação desse campo Vetorial. Isso porque talvez tenha algo que faça algumas partes do campo vetorial rotacionar. E nós pegamos a rotação desse campo vetorial e multiplicamos por um vetor normal em qualquer ponto da superfície e multiplicamos isso pelo diferencial da superfície. E, como eu disse, quanto maior a rotação acontecendo em alguma parte dessa superfície, maior vai ser a integral de linha. E uma outra maneira de escrever isso é a integral dupla dessa superfície do rotacional de f vezes ds. Assim, se você quiser saber a soma de quanto estamos rotacionando ao longo da superfície, talvez isso seja igual ao valor da integral de linha à medida em que seguimos em torno do limite da superfície. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Claro, isso não é uma prova rigorosa só mostra intuitivamente o teorema de Stokes e na próxima aula nós vamos provar isso aqui e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e até a próxima pessoal